Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Essa semana teremos uma overdose de One Piece, mesmo não tendo o capítulo, muita coisa saiu. Tivemos aí o um vídeo que eu fiz sobre os vazamentos dos poderes dos piratas do Ruivo, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card, dá uma olhada, porque tem o poder de todos os tripulantes, inclusive... Do Shanks, que é conhecido como o assassino do hack de observação. É um monstro, total. Veja esse vídeo se você não viu ainda. Tivemos o SBS do volume 103 e também tem o One Piece Magazine volume 15. Eu vou deixar o One Piece Magazine para um outro vídeo. Eu vou falar aqui do SBS volume 103. O que, que é o SBS para você que está chegando agora no canal ou é novato no mundo de One Piece? Cada novo volume de One Piece, temos atualmente 103 Volumes ou ele libera um campo de perguntas e respostas. Então os fãs mandam uma carta. Sim, é uma carta, né? <risos> Século 3000, mandando carta ainda Manda uma cartinha pro Oda e ele responde Ele escolhe as melhores E geralmente tem informações que ele não consegue Colocar dentro da trama Informações muito pertinentes Que vale a pena sempre ficar de olho Inclusive esse aqui não foi diferente Porque temos o Oda explicando um pouco A fruta do Orochi e falando do poder do Sanji Que foi a pergunta que eu achei mais legal E a resposta do Oda abre novas margens aí. Então muito interessante Segue até o fim, recado rapidinho tem camiseta nova aí na lojinha da pior geração. Dê um confere e garanta a sua porque é edição limitada. Acabou só na próxima temporada, tá bom? Então vamos lá falar do SBS The One Piece, volume 103. Ah, vale lembrar que nem todas as perguntas são interessantes, então eu não vou ler todas. Mas se você pudesse fazer uma pergunta para o autor The One Piece: O que, que você perguntaria? Por que o Zoro não visitou o túmulo do Rima? O que, que o Shanks estava fazendo nas fronteiras de Wano? O que, que vai acontecer a partir de agora? O que é vontade dos D. Muita pergunta legal para se fazer, né? Muitos mistérios, muitas dúvidas. Esse fã aqui mandou uma pergunta, assim, que eu acho que o Oda escolheu a dedo. Olha o que ele perguntou para Oda. Você pode cagar? Perguntou <risos> se o Oda caga. E o Oda falou que ele caga tanto que quando ele olha para baixo ele vê a cidade de toque Sim, essas coisas que tem. Onde ele gosta de piada, então... Tem mais chance de aparecer piada no SBS do que pergunta sério. Mas enfim, ele desenhou aqui as crianças, né? A versão criança do Tobiropo, dos Piratas das Feras. Eu achei bem legal. <risos> Você pode ver aqui tem a Black Maria que já tinha chifrinhos, o Sasaki. Todos eles já pareciam ter chifres, né? Será que eles vão ser de, realmente de uma raça ligada aos Onis? Eu acho que essa raça Oni pode acabar sendo verdadeira. que ela fala do Kaido sobre os humanos odiarem os Onis, será que é só uma metáfora realmente deles serem um demônio, deles serem piratas? Essa coisa dos chifres ainda não foi totalmente esclarecida. Lembrando que nem todos os piratas das feras têm chifres, né? a maioria é adorno. Inclusive o Barba Negra tem um pirata que tem chifres, mas aquilo se você notar bem, é um adorno. O Avalo Pizarro ele não tem chifres, então não parece ser ligado realmente à raça Onis tanto que ele era um rei do North Blue, né, que ele era meio Meio terrível ali, por isso que foi expulso do reino dele. Mas você vê aqui que tem, tem chifres desde a infância, não é Adorno, principalmente nos principais aqui. E o, o Kaido trazendo esses piratas próximos a ele, pode ser muito por conta disso. Com exceção do Sasaki que ele é meio homem-peixe, meio humano. Agora se você... <risos> Eu gostei do Jack, olha o Jack. Uma versão meio Jim B aqui, né? O Queen também parecia mais amigável nessa época. E o King, o King é bonitinho desde cedo. Porque o King, se olha o King agora, ele é um modelão, na é verdade. O King, versão pequenininha, também era bem bonitinho. Eu gostei dele com a lança, que é a mesma lança que o Oda desenhou a silhueta de Nika inicialmente na cabeça do Husru. Então, muito legal isso daqui, gostei. Desse pequeno detalhe inserido em relação aos Lunarians. Que eu espero que o Oda desenvolva mais. Porque colocar o King como Lunarian em Wano. E simplesmente jogar ele para escanteio. E aí, como é que fica? Uma das perguntas boas que poderia ter parecido. No SPS, mas não, os caras preferem perguntar Se o Oda caga, sim, cavalo. é isso <risos> Vamos pra próxima aqui, aí um fã Perguntou pro Oda o seguinte, no capítulo 1032, Yamata e Fuga Conversam de perto, desde quando eles são tão próximos E o Oda responde aqui Uma coisa bem legal, ó, ele disse que queria Desenhar mais esse relacionamento Dos dois, mas foram tantas batalhas Que ele não conseguiu fazer No final, como você pode ver sobre Fuga, ele tem o poder do cavalo É o resultado de quando ele estava com fome E roubou um smile do Quarto do Kaido e acabou comendo Kaido ficou bravo e colocou Fuga Em uma cela de prisão e os outros Numbers riram dele por conta das suas Pernas estranhas, depois de passar Por essas experiências ruins Yamato disse a Fuga chorando Que as suas pernas eram muito legais Então eles se tornaram próximos Após isso nos rascunhos que saiu na jornada para a última ilha, tivemos já um pequeno relacionamento é, do De Amato com um dos daimyos e agora com Fuga também. É, isso que é uma parte ruim de One Piece, porque você vê que o Oda tem muito desenvolvimento para os personagens e ele acaba não colocando Yamato e o Number Fuga tinham um relacionamento. E você lê aqui, ele fala por que, que Yamato e Fuga são próximos? Por que está que ajudando Yamato quando todo mundo quer capturar? E tem um relacionamento por trás. Então, o Oda até cria esse, esse conto nas respostas. Ele gosta de fazer uns contos. Tem um outro aqui que explica bem isso. Mas é, é um pouco triste isso, né? Eu acho que o One Piece... Pegamos os capítulos. Tem média 15, 16, 17 páginas. O Oda desenha em torno de 30 40 páginas por capítulo. E aí os editores vêm e vão capando. Vão tirando coisas que não é interessante. Isso é ruim porque... Como o Oda quer terminar a série em 3 anos... Pensem em quantas coisas podem ser retiradas do miolo da história Então explicações que achamos que vai ter é, capítulos e capítulos acontecendo Pode acabar surgindo em apenas um balão de fala E ficar tudo por interpretação O Oda vai estar tá explicando Ok, mas será que é a forma que queríamos? Quem não quer ver aí um flashback inteiro do Reino Antigo, de Joy Boy Que dure um monte de capítulo Eu não quero ver somente alguns quadros em uma página não é verdade? Então acontece bastante isso, tá galera? E o Oden geralmente coloca na One Piece Magazine e outros rascunhos expandindo um pouquinho mais disso E a Mata e Fuga tem essa conexão É legal ver que é um number que já sofreu um experimento, uma gigantificação Que deu errado e ainda comeu uma smile <risos> Interessante, né? E aí como é que fica também a resolução das smiles do país do ano né? Podia ter colocado, falei, vamos curar as pessoas Por que, que o Chopper tá indo embora, já se nem curou as pessoas O Lau, o Marco, vão fazer nada? Eu acho que eles voltam. Primeiro eles vão encontrar o Vegapunk. Encontrando o Vegapunk, aí volta pra curar as pessoas aí que sofrem dos males, das smiles. O Oda não vai deixar essas pessoas assim até o fim da série. E o ano já tá premeditado pra ter um retorno ali. Tem muita coisa ainda que não foi fechada referente ao país. Deu ano que até continua com suas fronteiras fechadas. Não é verdade? Aí olha essa aqui que legal, galera. O fã perguntou pro Oda sobre o significado da palavra snatch. Que em inglês... Significa o ato de agarrar, algo como vitória. E ele não conseguia parar de pensar na relação com isso do arrebatamento dos samurais. Outra pode contar um pouquinho sobre isso. O Snatch acabou vindo em algumas traduções como o sunachi, né? A gente usava o sunat que os samurais gritavam para jogar fora o seu nome e com tudo ali. Então acabou como o sunat, mas na verdade é snatch E o, o Fuffer procurar isso em inglês E viu que é alguma coisa tipo de arrebatamento, de agarrar E o Oda ele dá uma explicação aqui sobre a escolha do, do snatch ou do sunat O que que significa Ele fala o seguinte aqui ó Tem várias formas de uso de inglês Mas no domínio de Satsuma havia uma esgrima chamada Jigenryu E eles costumavam gritar chest Aqui só pra ilustrar o que que é o domínio de Satsuma É um feudo do Japão que existiu no período Edo ali, mesmo. Do século 17 Então aqui você aprende de Obice E aprende da cultura japonesa também, tá bom? <risos> Domínio de Satsuma Era um feudo do período Edo E lá tinha esse estilo chamado Jigenryu Onde eles costumavam gritar Chest, chest Em inglês também significa peito Mas não tem nada a ver com o grito que eles usavam Então o Oda ele fala aqui ó, Que existem várias teorias sobre o significado real Mas ele gostava de uma teoria Que tinha uma frase dizendo que chest Significava jogue fora sua sabedoria Legal né? E aí ele acabou transformando isso é, como um significado de esvaziar a sua cabeça e pular em direção ao inimigo Então ele não quis usar a mesma palavra chest desse período federal E acabou adaptando para snatch que é jogue fora sua sabedoria e nome como arrebatar Legal, né? Aí, olha só, temos mais informações aqui de personagens que expandem a sua história. Por que o Raizou e o Fukuro Kuju, eles têm essa rivalidade? Existe uma rivalidade sobre eles. Dentro da história, ficamos sabendo apenas que o Raizou ele deixou a banchu porque ele teve o seu coração quebrado por conta de uma mulher que, eu até deduzi que seria a Shinobu, porque ela fazia parte da banchu também. Mas aí o Oda, ele responde aqui, ele faz até um conto, né? Eu vou dar um barato. Vamos lá. Por que o Raizou e o Fukurokuju são ninjas rivais? O que aconteceu entre eles? Aí o Oda fala o seguinte: o gênio ninja Raizou, que tem a Maki Maki no jutsu e tem uma habilidade física excepcional, amava a irmãzinha doente de Fukurokuju, a Fukumi. Olha que legal! Então. Já começa expandindo mais a história desses personagens. Só que em certo ponto o Raizo salvou Fukumi em uma missão. E Fukumi se apaixonou pela aparência confiável de Raizo e tentou beijá-lo. Mas o ingênuo Raizo empurrou Fukumi de lado e ela se machucou. Raizo não conseguiu olhar para o rosto dela mais e escapou. Fukumi, doente na cama, continuou chamando o nome de Raizo até a sua morte. E Fukuro Kuju confundiu essas palavras com rancor e dizem que o seu rosto e as suas orelhas estavam esticados por conta disso. Ele prometeu a si mesmo que não perdoaria Raizo pelo resto da sua vida e Raizo nunca se desculpou. Olha que legal esse desenvolvimento, poderia ter colocado pô, dois, três quadros explicando um pouquinho... Qual que é a rivalidade do Raizo do e do Fukuro? Eu achava que inicialmente era porque o Fukuro deixou a família Kuzuki, foi trabalhar com Orochi, mas é por conta dessa relação. Sabíamos que o Raizo tinha alguma coisa que ele deixou ali o Boshu, por conta de uma mulher. Agora descobrimos que é a irmã do Fukuro. Inclusive a aparência dele, né, que é meio parecida com o Deus da Sabedoria, também está ligada diretamente ao rancor do personagem. É uma pena perdermos essas coisas, porque tornaria a obra muito mais rica. Eu, pelo menos, gosto muito de ver desenvolvimento de qualquer personagem que seja. Pode ser secundário, terciário, obviamente os protagonistas ganham um destaque maior, mas... Ficamos sabendo apenas nas entrelinhas o que acontece entre eles. Eu gosto que o Oda ele faz contos né, para responder essas perguntas do SBS. Aí olha isso aqui galera. Por que o Orochi ainda está vivo? Isso significa que o modelo Rebi Rebi no Mi no Orochi tem oito vidas? E o Oda confirma que sim. Se você não cortar a cabeça dele oito vezes, ele não morre. Esse também é o seu poder super chato. Olha isso galera. Oda também não falou sobre a habilidade do Orochi no mangá foi totalmente interpretativo. E a mata no Orochi, oito cabeças. Era preciso cortar as oito cabeças para derrotar o Orochi. Fomos para esse caminho, perfeito, mas está confirmado. A fruta te dá oito vidas. Imagina o Barba Negra pegando essa fruta aí. Quem que derrota agora o monstrão, hein? Poderosa essa fruta, chata pra caramba. Ainda bem que o Orochi não era um personagem... Forte, toda a potência e força que ele possuía era em relação à criatura mitológica da sua fruta. E é preciso matar oito vezes para conseguir derrubar o usuário dessa fruta. Um tanto quanto poderosa, convenhamos. Aí chegamos na pergunta que eu acho mais legal dentro do SBS, e ela é referente ao Sanji e aos seus poderes. Esse, essa pergunta é referente àquele ponto Ao qual o Sanji, eles começam a sofrer A transformação da Germa. Que tem a Osomi que ele acaba trombando Que ele quer salvar o ratinho da menina A pergunta é sobre esse ponto dentro do ano E o foi pergunta o seguinte Oda, o rato Shuji de Osomi Tem uma aparência idêntica Ao rato ao qual o Sanji Fez comida quando era criança Eles são parentes ou algo assim? E o Oda diz o seguinte aqui Você se lembra bem, a bondade de Sanji Pode ser vista pelo fato de que ele é apreciado pelos ratos, eles não são parentes. Mas me senti aliviado ao ver que a Germa não levou Sanji quando viu um camundongo idêntico ao da época gostando dele. No entanto, Sanji se tornou mais forte pelo poder da ciência que se manifestou em seu corpo. Ele também obteve o poder de desaparecer. Mas fique aliviado: isto é algo baseado em velocidade. Ele não pode usar estas técnicas em banheiro. Então, olha isso aqui, galera, isso é muito importante. Primeiro que o Sanji, lembram da cena quando ele estava tá voltando contra o Queen que ele desaparece? E ali eu, eu disse no meu review que aquilo era baseado na velocidade, ele estava ultra mega rápido e ele conseguia desaparecer. Mas o Odo reforça que o Sanji ele tem a capacidade de desaparecer, ele está comparando a velocidade do Sanji com a invisibilidade. O fator Germa do Sanji deixou ele muito mais poderoso. Ele ganhou o exoesqueleto. Ele agora consegue usar golpes mais poderosos. Inclusive ele pode desaparecer. Então o é, que, que isso aqui é interessante galera? Eu comecei a lembrar um pouquinho do que foi revelado dos poderes do Shanks. Shanks conhecido como o assassino do Haki de observação. Porque ele consegue mitigar, ele consegue controlar a sua presença, a sua respiração. E com isso ele incapacita... Os inimigos de usarem haki de observação. Eles não conseguem prever para onde o Shanks vai. Inclusive esse golpe é chamado meio de sinal de presença. Onde o Shanks ele consegue é, tirar o foco dos do oponentes. E aí os torna incapazes de prever as suas ações. Sinal de presença. O Queen certamente é usuário de haki de observação. E o Sanji ganhou invisibilidade. Oda comparando velocidade com invisibilidade. Ligado a sua velocidade e não ao poder do seu traje. Será que o Sanji ele vai desenvolver o sinal de presença do Shanks também? Tornando-se incapaz de ser acompanhado pelo Haki de observação? Eu gosto que assim o Oda ele constrói os poderes dos grandes nomes do mundo de One Piece. O Roger, o Kaido, o próprio Shanks. Para que o Luffy e os seus piratas comecem a chegar mais perto. Então o Luffy já usou o mesmo golpe de que o Barba Branca, que o Roger, que o Kaido, que é o revestimento do rei. O Shanks tem tudo isso. E é bem mais elevado no uso dos outros Hakis. Então o sinal de presença sendo usado para o Sanji seria muito legal. Não deixaria o Luffy tão apelão assim. E seria dividido ali entre os cabeças da, do Chapéu de Palha. Quando tem combates. Eu adoraria. O Sanji ele já tem um flerte pro haki de observação futura. Ele conseguiu desviada a Jujuba do Katakuri. Já foi flertado um pouco com isso. Teve uma capa de um volume onde o Oda desenhou... É, inclusive tem o um capítulo lá que é o Haki do Rei. Que é quando o Zoro desperta. Mas na capa ele desenhou somente os usuários de Haki do Rei. E quem estava lá? O Sanji também... Então, meus amigos, guardem em. Oda comparou a velocidade de Sanji com invisibilidade. Não é apenas ultra. O que será que é? Velocidade de luz? Apesar que, lógica, física mesmo no mundo de One Piece, não funciona muito bem, convenhamos, né? Porque a Kuina cai de escada e morre. <risos> Você pega o Gedatsu lá que trabalhava com o Anel, pula das nuvens e abre um resort.